Deixa eu ver que eu vou jogar. Vai ter que ser engage, né, mano? Bora de Nautilus então. Isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Galera, me fala você aí que está nos acompanhando. Parece ou não parece esse rapaz aqui, mano? Pera aí, vamos fazer um comparativo aqui legal, bacana. Manda o um flash que eu deslizo, certeza, lobinho. Flashou, tem Prime, pai. Aqui, ó, já vem deslizando o abençoado. Epa, aí, pai. pelo amor de Deus, vai no seu momento e no melhor manuseio plausível. Ixi, o Viego viu, né, mano? Só agradeço a Bobo. Adivinhe o campeão pela frase e ganhe mais cinco reais. Ô? Oh? O fogo aquece o espírito e desperta o apetite. Não vale o chato ajudar. Oh. que Essa música é boa, mano. Não sei por que mais essa música mexe comigo. Tá folgado, hein, mano? Então toma essa brabinha aí, Zé. É tá todo folgado também, mano. Nunca vi. Morri? Morri. Hum, ele pode ser folgado, mano. Então corre, minha família, que a casa caiu. Paguei o preço aí, beleza? Hum, se o Zaiko morrer também, fodeu. Nossa, Leona é... é sem graça, né, mano? Mas Nautilus também é sem graça. não pode falar nada, né, mano? Pro menos puxa isso aqui logo. Ai! Ai, mano, muito forte, meu Deus do céu Esse aqui foi um all-in-in-in-de pós-choque Caralho, o Kaiça também é foda, né, mano Olha o tanto de dano que essa porra devolve Leona tá aqui, nós né? não pode ir pra cima, não sei cadê Tá, o Django dele desapareceu É isso mesmo que vai acontecer, mano Eu vou tomar 100 zero não vou conseguir fazer nada É só isso mesmo. Se quiser lançar a brabinha, fica à vontade aí, meu príncipe. Eita pô, cheguei. Ai, acho que eu ignitei o cara errado, mano. Tinha que ser a alguém na Kaiça, não na Leona, né, velho? Só que a Leona tá sem mano, eu acho que eu ganho isso aqui. Mano, a gente tem que ganhar isso aqui, velho. Não tem essa de ah, não vai pra cima. Nós temos que ir, mano. Agora ele me mata, porque isso é foda, né, mano? Ai, ai, ai, ai, só, ai, ai Não, o W velho. não Não tinha como desviar ele pra parede Tristana surtou, a Tristana ficou braba ainda Deixa eu ver, ele mandou um hgiy 78, Aí depois ele mandou um GY Ah, é código isso aqui, galera É código, mano Ai pra base, eu Cabeça de lata Que esse é o campeão roubado por que, por que ele não tá tomando dano? Já vai, Pablo! Opa, meu boss do gol. Adivinha o campeão pela frase. Ah. Shugui, shug Shugui, KKKK. Shugui, kk. shugui, Shugui? Não tô olhando pro chat, não tô olhando pro chat. Shug-Shug. Shugui, não tô olhando pro chat. Gnar. Gnarzinho, Shug-Shug, É o do bumerangue, né? O campeão que usa o bumerangue, né? Tô com medo da Morgana tá aqui, mano. Deixa eu guardar pra nós, pera aí. Cuidado que os caras tá nesse mato, mano. Bora, bora, bora, bora, bora. Agora eu fui. Bora tomar um HJ no Simprão, eu pago, quero aveludar seu caramujo Que isso, pai, pelo amor de Deus, vou nem... Vou nada, mano Ó o cara em busca do aveludamento surreal aí, galera É, auto-ataque meu campeão não erra aí, ó o controle de grupo no auto-ataque Toma esse controle de grupo no auto-ataque Mas eu já colei nesse Simprão aí, viu, o barzão lá é bacana, mano Bem nas antigas, assim, eu já brotei lá ah, velho, que isso, não pode errar não, Marquinhos Pelo amor de Deus, mano, tá errando Greb Grab de Nautilus O campeão mais roubado de Grab aí do LoL, mano O mais roubado que tem é esse, mano E você tá errando, pelo amor de Deus, para Ih, flashou por Prime lá a Leona, ó galera Flashzinho pro Prime da Leona, no melhor manuseio Tô aqui, tô aqui Mas galera. eu só vi a cabecinha, velho Tô aqui, galera, tô aqui Tô chegando, tô chegando, bati aqui Tô chegando pra pra cá que eu te dei um shield. Não consigo usar shield. Talvez eu morro junto. Levantei os dois pro alto. Taco o grab antes de tomar o bind. Qualquer coisa tem shield. Tô aqui, saí bem. <coughs> tem que esperar um pouco esse negócio desse campeão. Grabzinho. Pegou! Se fa. Ah! Cronômetro por Prime. Eu vi que o rapaz falou mais em cima. Cronômetro por Prime. Usamos o Colômetro por Prime na é melhor manuseio plausível, meu campeão. Ah, isso foi Pog esse aqui agora, valeu Mano, eu animo a dar um grab nesse cara, velho. É muita audá audácia minha, será? Fazer uma cara de gostoso depois desse grab ousado. Tô aqui, galera. Tô botando a cara como que não quer nada. Essa leona é folgada, né, mano? Só porque o boneco dele permite ele ser folgado desse jeito, mas... Na moral, velho, que leoninha folgada, velho. Ô, rapazinho folgado. Tem aranguejo aqui, se você quiser, ó, Zyko. Podia só ter aranguejo, né, mano? Fez o que dava aí, pai, flashei por Prime também e tô indo embora. Aqui eu só tô indo embora. Mais um cometendo um crime ali embaixo. Cronômetro, beleza. Caramba, a gente é ruim, né, mano? A gente se matou literalmente pra nada. Doideira, né, galera? Como é que o LoL é, né? Quem assistiu o comecinho do jogo viu que essa leona, mano, o cara cagou em mim. Ele literalmente fez fezes em mim, a Lene fez inteira. Só que agora ele tá 1/6/4. Eu tô 3/4/6. Valendo vezes de gold. Marquinhos, vi teu vídeo aqui. Buguei na parte dos dois chat. Me explica o motivo. Bom dia. Como assim dois chat, ô cadeirante? De, de que eu uso dois chat aqui? Se for, é porque um é do OBS, tá ligado? Um é do próprio OBS. E o outro é um do, do Google Chrome que eu abro, tá ligado? Coitado da Leona, mano. Ele tá se vendendo toda hora no. Ele tá ficando vendido no lance toda hora, velho. Tá muito azedo, guerreiro. Tô chegando, família. Caralho, meu campeão é pai, mano. Apertei R no cara, o cara pula. Tristana só fumou, rapaz. Minha ex quer passar o dia dos namorados comigo. Devo apreciar o caramujo dela. Hum, vai lá, pai. Vai lá, perde tempo não, mano. Só se vive uma vez mesmo. vai Faz com os momentos, sente os momentos. Só vai, senhor, beleza. E aí, galera, vocês iam ou não, mano? Ou mais ex, que ele passar o dia dos namorados assim, dá aquela breve pegada, mano. Mas, mas só vai, pai, só vai. Calma, Morganinha. Entrei na sua mente, né, Morganinha? Pode falar que eu entrei na sua mente. Vocês conseguem perceber que eu ganhei essa teamfight, galera, em um R? Eu vou flashar na Caixa, hein? Eu vou flashar na Caixa. Caramba, nós perdemos o inib nisso ainda. Pediu pra morrer, hein, pai? Olha lá o flashzinho por Prime, galera. Verdadeiro príncipe, hein, mano? Aí é o verdadeiro herói. Calma, calma, calma, Zaiko. Calma, Zaiko. Matei, matei, matou no Ignite ali. Ali morreu, ali morreu. Lá atrás morreu. dali. Já pega esse aí de caneco também. Solta a taquizada. Já toma esse. Mano, que embaçado, né, mano? É outra luta que a gente tá ganhando, mas olha a base. Olha a base. Nós ganhamos a luta, não tem Minion. Olha a base. Olha que loucura. Me fala o nome de um Rock Raiz aí, Olina. O nome de um Rock Raiz. Caramba, o cara só deu IK no maninho, mano. Acabou o jogo. Dá GG. Acabou, só dá GG. Tá, acho que é GG, galera. Eu acho que é GG. Vamos fazer o seguinte, então. Comprar várias pink? Compra várias pink, enquanto é isso, só pra falar que o controle de visão foi nosso. Calma. Não, meu time tá morrendo! Ah tá. Compra várias pink, né? Olha lá, várias pink. Aice, ah, maravilha. <risos> My ring, sweetheart shit on his candy paint. Oh.